Popular. Um minutinho aqui, por favor. Tudo bem? Desculpa te incomodar. É, você poderia gravar um samplezinho aqui é o pro programa Metro TV? Um sample? Isso, um sample. E como é que é? Eu tenho que fazer o quê? É assim, eu tô com esse aparelho aqui em mãos, tá? É, eu vou me aproximar dele no seu rosto assim, desse jeito. E aí você vai me dizer uma palavra. Uma palavra? Isso. Posso falar? Pode. No meu sinal. Um... Dois... Simple. Amigo, assim não dá, né? Você não pode tentar um, uma outra palavra? Tá, tá bom. No seu sinal, né? Isso. No três, tá? Um... Dois... Três... Revolução. É isso, é Wesley Snipes contra ele, é na ponta é isso, esse é o plano. Entenderam? Isso, vai! Não, não, não, não, calma, calma, calma, calma, calma, não, não, não tá legal. Não, não, não, não. Um pouco mais perto, um pouco mais perto. Isso, agora é isso, isso, boa. Faz mais perto, mais perto, mais perto. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, não tá igual filme, falta um... Não, falta alguma coisa. Ah, então... você. Sim, fácil. sim. Beleza. Não, não, não, não. A gente segura aí, segura aí. Eu, Graziele. Graziele? Cadê, cadê, cadê? Olha isso, gente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com a luz do filme. Nada, nada, nada, nada, nada. Tá, mas a gente ia colocar o chroma. Vai ficar igualzinho o filme, não foi isso que a gente combinou? Ah. Ah, é, não. Desculpa, eu não tô com a cabeça boa, não tô com a cabeça boa. Vamos, gente, vamos, gente. Traz o chroma, traz o chroma. Vai. Gente, vamos lá, vamos lá. Rápido, ah, por favor. Oi. É, desculpa incomodar, eu só queria saber tudo o que é vocês bom. estão fazendo aqui. A gente tá gravando um filme, e você? Um filme? Uhum. Eu tô perto. Simpliar a revolução. Simpliar a revolução. Simpliar a revolução. Tá tudo bem? cabeça boa hoje cara então cabeça boa cabeça boa hoje então cabeça boa Ecitou cabeça boa uh, cabeça boa então cabeça boa cabeça boa cabeça boa cabeça boa cabeça boa então cabeça boa cabeça boa cabeça boa então cabeça boa cabeça então cabeça cabeça cabeça boa cabeça boa cabeça cabeça boa cabeça boa cabeça boa cabeça Ajusta sei un monitor. Porque. Ratoeira. Dirigi do por. Carlos Adelino. Estudante da Università de Sul de Santa Catarina. Feito M 2020. Vai sar. Você está sumido? Eu ligo, você não atende? É uma gaiva? Tudo bem? Sim, tudo bem contigo? Então vamos falar do assunto. É o teu notebook tá está pronto. Você vem pegar ou não vem pegar? Bom dia, Manuela. É uma tudo bem? Isso é sobre o seu HD. Está pronto, sim. <risos> Nada aquela preocupação das fotos dos seus filhos, conseguir tudo recuperar, tá? Hum. Não, mas a placa foi de menos. A preocupação mais minha era sobre a, a, as fotos dos seus filhos. Hum. Tá, pode ser na terça-feira O horário aqui ó, tá sempre aberto, né, então se a hora que você vir, vai é bem chegar lá, tá bom? Tá bem. Ok Passar bem, espero você, tá? R$ 30 reais e de... também tem os água mineral estou feliz O é o pé de rua? O é é que É ta engraçada Ela ensina de tudo Mas ninguém sabe nada Se vai eu fica na estrada Com muito sol na cabeça oh, oh. Com muito sol na cabeça escureceu nem você nem eu na amargura do asfalto um canto doce emudeceu de tá engraçada, ela ensina de tudo, mas ninguém sabe nada, se vai eu fica na estrada. Como do sol na cabeça, como do sol na cabeça. Cristina atropelou Nossas vidas Das vidas vividas Numa curva atrevida oh, oh, Um amigo levou Numa curva atrevida Meu amigo levou Saudade é vida engraçada Eta é vida engraçada Ela ensina de tudo Mas ninguém sabe nada Se vai ou fica na estrada Saudade Ação! Olá, meu nome é Carlos Adelino, sou o diretor do filme Ratoeira. Carlos, como, é, conta pra gente como que nasceu a ideia do filme. É, foi a partir de uma imagem, um personagem, um conceito abstrato? Como é que foi isso? A ideia do filme surgiu quando eu comecei a observar esses objetos eletrônicos, computadores, TVs, abandonados nas ruas da minha cidade. E comecei a me perguntar do lado humano desses objetos. E Então surgiu a ideia do personagem MacGyver, que é um personagem meio que esquecido ali naquela sua pequena oficina. E então também surgiu o Neném Maravilha, um músico muito querido aqui de Florianópolis, que trouxe um pouco da sua experiência para o filme e que agregou muito ao papel e que ajudou a trazer esse lado mais humano para esse mundo da oficina eletrônica, para esse mundo digitalizado, para esse mundo é, um pouco frio e distante das pessoas, né? É um personagem que tem desejos, sonhos e aspirações e que traz muita poesia ao filme. E como é que você enxerga o filme hoje no cenário geral dessa proposta de cinema? É, coisas que te interessavam durante a feitura do filme, continua a te interessar ou tem atualmente um senso de ruptura em relação ao filme? Ou é o um meio termo disso? O filme Ratoeira é um filme que eu vejo ainda com muito carinho, porque ele ainda diz muita coisa sobre o hoje e é curioso. Ele foi um filme feito antes da pandemia e muita gente na época da pandemia pensou que ele foi feito Uh, pensado, né, nesses tempos de isolamento social, né? Então, ele é um filme que diz muito sobre como a sociedade já era antes e que dialogou muito com esse período pandêmico e que eu acho que ainda diz muito sobre o hoje. Então, eu fico muito feliz do filme ter essa coisa do tempo, né? Como ele, apesar de ser um filme que fale sobre o descarte, sobre o abandono, ele está falando de uma sociedade, de um, não de um momento específico da sociedade, mas de uma, de uma época muito longa em que vivemos de distanciamento. Mas também ele é um filme que, não, além de ser pesar, de ser distópico, é um pouco melancólico às vezes, ele também é um filme que traz muita poesia, e que traz muito também do seu lado humano, né? Então, ele está equilibrado nessas contradições da sociedade, o que é algo interessante de, de se mostrar no filme, em termos de, de sentimento em termos de linguagem. É, alô? É, e aí? Rolou. O que aconteceu? Deu, deu certo? Ah, a galera tá batendo um pouco a cabeça ainda, mas tá indo. Não, mas como assim? Não é só copiar a imagem do filme? Qual que é a dificuldade Ué, nisso? diversas. Mas e a trilha do episódio, já terminou? Não, é. eu preciso das imagens pra poder como alguma coisa, né? Alô? Tudo certo? O episódio de hoje? Já produziu o conteúdo? Não, não, tá... Quase, quase, quase lá, assim, só falta umas coisinhas aqui. Você é a última esperança pra gente manter as aparências. Se você falhar, eu te mato. É, a sem pena. problema, tranquilo, tranquilo. Revolução. revoluçar revoluçar revoluçar Evolução Evolução Evolução Evolução Evolução Evolução Evolução Evolução